Vou fazer a apresentação em português e depois começaremos a, a conversa em inglês e no final, são cerca de 50 minutos de conversa, se quiserem colocar questões uh, adicionais ao, aos escritores ou fazer algum comentário, façam-me sinal, quando chegar por volta dos 50 minutos eu vou, fazer, vou dizer que está a terminar e depois vou solicitar as vossas perguntas. Uh, apresentando os autores, provavelmente vocês já os conhecem, uh, Leila Slimani fez há poucos dias 40 anos, nasceu em Rabat, em, em Marrocos, mas considera-se 100% marroquina e 100% francesa. O Juan Gabriel Vasquez, que também daqui a pouco perceberemos que viveu alguns anos em Paris. Um, é considerado unanimemente um dos mais importantes romancistas latino-americanos da atualidade, é colombiano, também, para além de um excelente escritor, é e foi jornalista e tradutor.